A gente está aqui, numa salinha dentro do estande da Acer, descansando um pouquinho e a gente vai falar com o Anderson, que é diretor de marketing, né? Anderson, conta pra gente o que que a Acer trouxe de novo esse ano para cá. Nós procuramos trazer aí as novidades da Acer mundiais, então a gente tem aqui pela primeira vez no Brasil uma série de produtos como o Triton, que é um produto gamer e slim com uma placa 1080, um notebook gamer mais poderoso do mundo que é o Predator 21X, uh, que tem duas placas 1080 em SLI e também a nossa linha uh, Aspire VX, que é o um notebook uh, sucesso de vendas da Acer no segmento gamer no varejo. E agora falando um pouquinho da parte de negócios, o que, que é Acer? você pretende focar nesse ano? Olha, nós temos o foco na linha de notebooks, é, a linha Aspire VX é produzida no Brasil já e é nosso produto de maior volume, maior sucesso no segmento gamer, uh, e uma parte da nossa estratégia também é a diversificação da linha gamer, nós temos já uma linha completa de acessórios, com fone de ouvido, mouse, mousepad, mochila. Além do monitor gamer, que tem tido um resultado ótimo de vendas, um produto de altíssima qualidade. E aqui no stand hoje, quem vier, o que, é que a gente pode encontrar aqui? Eu acho que uma experiência bem bacana é o lançamento do Destiny 2, que está rodando ali com notebook Predator, com placa 1080. Ah, é, gráfico de altíssima qualidade, lançamento, uma, primeira vez no Brasil, para PC. Ah, eu acho que é uma ótima oportunidade. E também nosso Predator Experience, que ah, tenta fazer a imersão dos visitantes dentro do notebook gamer. Então você passa pela é, placa de vídeo, processador e até o sistema de resfriamento.